Olá a todos, todos bem-vindos, olá. Vamos então a mais uma das lives aí, né? Eu sou o Marco Simões do Anima Mundi, estou aqui para compartilhar com vocês hoje a minha forma de entender e falar sobre energia vital, né? É, a importância de estarmos... Sempre nutridos, né, dessa, desse tipo, dessa qualidade, dessa energia, né? é, Quem já me acompanhou, eu venho falando em nas outras lives sobre consciência de perdão, de, de não culpas, de responsabilidades, e esse assunto eu acho que é interessante para poder complementar um pouco mais, né, esse caminho de autocuidado, né? Então, assim, é vamos lá já direto ao ponto, né, para falar sobre energia vital, que aliás é um termo que cada dia mais está sendo mais explorado, né, mais pessoas vêm falando sobre isso, entendendo a importância disso, né? para falar um pouco sobre isso eu quero começar falando sobre esse conceito de energia, né, porque, assim, nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre energia, mas na hora de realmente conceituar, dizer exatamente o que é, parece que a definição sempre fica um pouco vaga. Nós conseguimos falar sobre sensações. Mas a definição, tanto que se você for buscar no dicionário, né, no Aurélio da Vida, aí, lá vai dizer que a definição de energia é energia é propriedade de produzir movimento, capacidade de realizar trabalho. É, a própria definição é meio vaga, né, propriedade de produzir movimento, capacidade de realizar trabalho, Agora, o que interessa é justamente esse conceito. Quando você está com energia, você está com capacidade para fazer as coisas. Quando você está sem energia ou com uma energia de baixa qualidade, isso te traz uma apatia, né? te tira um pouco do vigor. Né? Inclusive, uma da... Porque quando nós falamos em vitalidade, nós já pensamos em saúde, perfeita força, né resiliência... É, e energia vital, ela tem essa característica que vai um pouco além, que ela trabalha na, não só no corpo físico, na saúde física, mas no equilíbrio do emocional, para trazer serenidade, tranquilidade, centramento, no equilíbrio do mental, para manter o pensamento mais leve, mais crístico, né? é, no equilíbrio do espiritual, do energético. Ela atua em tudo. Né? É, eu costumo quando eu falo, eu falo bastante sobre energia, né? no curso de Reiki, porque hino de ressonância metatrônica também, hino né? é... de radiestesia, <risos> porque ela é básica, né e, e o que eu costumo dizer assim, é assim, o, o conceito menor, talvez, que a maioria das pessoas tem sobre essa palavra energia, é aquilo que a gente aprende lá na escola que nós chamamos de um átomo. Né? que tem ali no núcleo prótons e nêutrons e tem os elétrons que ficam rodando em volta do núcleo né? e esse é o conceito acho que mínimo que nós compreendemos de energia, que é algo que está em constante movimento, aquilo não para né? Os elétrons estão sempre rodando ali, inclusive quando se aproxima né, dois átomos em suas nuvens orbitais, os elétrons começam a transitar e, e seguram aqueles átomos juntos. Então, por exemplo, se eu pego um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio, aproximo eles eles se unem ali através dos elétrons nas zonas orbitais, eles vão formar uma molécula de hidrogênio. E aí, se eu pego essa molécula de hidrogênio com dois hidrogênios e coloco um átomo de oxigênio junto, eu acabo de criar uma molécula de água, H2O. E, e tudo o que nós conhecemos no universo né, é criado a partir daí. Né, a partir dessa união desses átomos que vão formando moléculas, macromoléculas, vão formando tudo que nós conhecemos. Né? inclusive o nosso corpo, nosso corpo tem quatro átomos que são principais, existem vários outros, mas tem quatro que são principais, que é carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, para compor nossa matéria, nossa carne, nossos ossos, nosso corpo, né, então... Quando eu penso em energia vital, eu penso nessa propriedade de constante, então para mim é como se elas tivessem realmente contidas aonde estão os átomos, junto com os átomos, na estrutura atômica ali, então eu encontro energia vital em tudo, no ar, nas plantas, nas pedras, no, no, na parede da casa posso encontrar porque está vibrando, dependendo da, da energia a gente sabe que fica mais densa, da energia fica mais suave, que ela, como toda energia, ela tem essa capacidade de vibracional, de elevar ou diminuir. Né? Eu acho que com esse entendimento com, né, de que quando falamos em energia vital, nós estamos falando em algo palpável, em uma energia de cunho eletromagnético, que é possível de ser mensurado por aparelhos, então hoje em dia se mensura as energias das suas chakras, a energia do seu campo áurico, né? É, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar daquele experimento da folha fantasma, eles pegam um pedaço de folha, cortam ali a pontinha da folha e a hora que eles vão mensurar eletromagneticamente o desenho dela está inteiro ainda como se não tivesse perdido um pedaço. A energia fica ali, que de energia fantasma. Assim como ela cria primeiro, né? Ela aparece primeiro o molde energético da planta e depois aparece a matéria onde estava o molde energético e a planta vai crescendo. Então, nós sabemos que a energia está em tudo e que essa vitalidade ela é imprescindível não apenas no físico, mas em todos os níveis. Né? Por isso, eu... Quero então começar a, a colocar para vocês uh, algumas formas que eu vejo que são importantes para nós termos consciência de como está adquirindo, como está ganhando energia, né? como estarmos nos nutrindo né, de energia. E a primeira dessas formas, para mim, que é uma das mais importantes, é justamente ganhar energia do ar. Se o ar tá cheio de prana, porque quando você inspira, né, entra um monte de, de átomos, digamos assim, lá dentro você entra, oxigênio, entra nitrogênio, uma série de partículas aqui do ar, e aí o prana entra sempre junto, a gente fala que, aliás, essa energia vital, né, os yogis chamam de prana, né, os japoneses chamam de ki, do reiki, ou do kiko, que era a arte que o Mikau praticava, é... Na China, chamado de Qi, né, do Tai Chi Chuan, do Qi Qum, né, equilibrar o Qi através das aculhas, os russos chamam de bioplasma, Reich chamava de orgônio ou seja, esse conceito de energia vital ele é conhecido em qualquer lugar. E isso está no ar, daqui, vibrando o tempo todo. E quando nós respiramos, nós inspiramos e trazemos energia vital para dentro de nós. É uma grande fonte de ganho de energia. Tanto que se a gente for pensar bem, né? é, imagine assim, ó, quando você está sendo gestado né, ali dentro da barriga da sua mãe, todo tipo de energia que você precisa, toda fonte de alimento que você precisa, lhe é dado pelo cordão umbilical da sua mãe, né? o oxigênio, a energia, o prana, né, todos os alimentos e seu corpo vai desenvolvendo ali dentro da barriga da sua mãe, você vai crescendo com tudo sendo providenciado para você. No momento do parto, né, em que você sai ali de dentro da barriga da sua mãe, que o médico te tira e aí ele vem lá com a tesoura e corta o cordão umbilical, você não recebe mais nada. Você tem que se virar para poder ficar vivo, porque você não tem mais a fonte que estava te alimentando. E a primeira coisa que a criança faz, mete a boca no mundo, né? aí vai limpar nas vias aéreas, vai tamponar tudo direitinho, e você passa ali os primeiros momentos da sua vida, antes de ir para o peito da sua mãe, de tomar o colostro ali, você passa os primeiros anos da sua vida sobrevivendo apenas de respiração, apenas de ar. Então, todos nós temos essa capacidade, já fizemos isso um dia, né? Então, na realidade, quando você inspira, entra muito, entra muita energia dentro, tanto que a gente consegue ficar até 28 dias sem alimento, até 3 dias sem água e sem ar. Não passa de 20 minutos, né? Então, é... O ato de respirar é um ato que quando a gente trabalha ele conscientemente, aproveitando todo o movimento da caixa torácica, né? Eu vou pegar uma outra live para falar sobre respiração. É, a energia entra e lá dentro de nós ela se subdivide também em várias funções, né? e tanto que nós podemos trabalhar o jejum, né? Os indianos trabalham hoje em dia. Esse é um tema que é muito falado, né? Muito explorado, o jejum intermitente, fazer épocas de jejum. Nessas épocas de jejum, você está sobrevivendo com a respiração que vai trazendo para dentro de você. Né? Porque nós estamos constantemente ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. E a respiração ajuda nesse processo, né? De, de nos fortalecer mesmo. Uh, uma segunda fonte importante de, de ganho de energia, é, eu vou dizer que são realmente já os alimentos, tá? tanto os líquidos quanto os sólidos. Né? É, você começa ali na sua fase de alimentação, alimentações mais líquidas, pastas, sólidos, com o sistema digestivo se acostumando e os alimentos nos trazem, repõem muita nossa energia. Né? Se nós formos pensar ali no, no processo do, da alimentação, como que ela funciona, bem semploramente, ok? a gente poder só compreender. Eu pego ali, sei lá, um pedaço de pão, um pedaço de maçã, de uma fruta qualquer, aquilo é uma macromolécula, certo? Unido ali, um monte de átomos unidos. Eu coloco aquilo na minha boca, a primeira coisa que eu começo a fazer é mastigar e começa a quebrar aquela macromolécula. Aí vem saliva para ajudar a decompor um negocinho ou outro. Aquilo vai para dentro do seu estômago no seu estômago ele fica sendo macerado e começa a vir um monte de ácidos, suco gástrico, bile, suco pancreático, vem um monte de líquidos de ácidos para ir quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando aquelas macromoléculas dissolvendo aqui, mudando ali, dissolvendo. E ela vai descendo. Seu organismo vai observando, uma, ou absorvendo, perdão, uma coisa ou outra quando chega lá no seu intestino. O intestino termina de absorver tudo que dá para absorver, né, ou seja, quebrou, quebrou, quebrou, tudo que ficou minúsculozinho, muito pequenininho, o intestino absorve, aquilo que não dá para absorver ele encaminha para ser jogado fora, né, e aquilo que foi absorvido vai lá para dentro das suas células e lá dentro das suas células vai sofrer a última quebra, digamos assim, a última transformação para se transformar em energia pura, ADP, ATP, né? essas energias que o corpo produz para poder você estar tá vivo, estar tá fazendo as coisas todas, então, se nós pensarmos bem, o processo da alimentação nada mais é que um processo de quebra de macromoléculas até aquilo se transformar em energia pura, né? até trazer energia para você. Então, eu sempre brincava isso, né, quando eu dava os cursos presenciais, que eu vou retomando aos poucos agora, é, chegava na hora do almoço, né eu indicava para algumas pessoas alguns restaurantes ali perto da minha casa, né, mas o que é um restaurante? Ah, um restaurante é um lugar que restaura. O que o restaurante restaura? A sua energia, através do alimento. Então você não vai para um restaurante para comer comida, você vai para restaurar a sua energia que você está precisando. Você já está sem força, você precisa trazer energia para dentro do corpo para poder conseguir realizar as coisas. Por isso se chama restaurante. Né? São questões do dia a dia que às vezes a gente faz que não faz, não, não pensa, né? não, não faz associações. Então, os alimentos são uma grande fonte também né? de, de adquirir, de ganho né? de energia. Uh, uma terceira fonte que eu vou colocar, eu vou dar um, um nome geral de contato com a natureza. Tá? Então, é assim, é nós absorvemos muita energia quando nós estamos diante de algo que nós consideramos realmente puro, que instala em nós um estado de abertura, de amor, de, de confiança. Então, diante de uma bela paisagem, seja qual for, diante de uma flor bonita, né? Nessa, nesse contato com a natureza, posso dizer, diante de uma pedra, às vezes algumas pessoas têm afinidade com as pedras e as pedras-chão, você pega tem um contato ali com flores... É, contato com os, esses animais domésticos né? que são a representação do puro amor seu cachorro, seu gato, seu peixe seu papagaio é, seja qual for aquele animal que você tenha com você na sua casa né? ele é uma representação viva da natureza e daquela energia de amorosidade que a natureza tem, de, de doação, de trocas sem ficar pedindo coisas muito ali, né, apenas esse processo. Então, a gente sai, às vezes, de férias, vai para uma praia, pra uma cachoeira, faz rapel, faz bife de um monte um outro, entendeu? e você volta das férias, você tá se sentindo energizadíssimo, super bem, mesmo tendo feito muito mais coisas que, às vezes, você não, né, não dava conta aqui, né, e você volta, porque esse contato com a natureza nos alimenta de uma forma muito intensa por, esse, por essa abertura, por esse amor, por essa troca né que ela nos propicia. Né? Nós dizemos que a quantidade de energia iônica da, da mata é uma coisa impressionante quando a gente está dentro dela, né? isso nos, nos fortalece. Uma quarta fonte, eu também vou dar um nome geral, tá? Um nome geral de dogmas de fé. Eu vou colocar em dogmas de fé... Todas as religiões, contanto que sejam praticadas com o coração, não apenas com a mente, e eu já volto e já falo mais sobre isso, todas as práticas é, que você adota, né, é, para sair, digamos, ali do, do dia a dia e voltar a sua atenção para dentro de você, então, meditação, eu coloco aí nesses dogmas de fé, um, um yoga, né? quando eu estou dando aula de yoga para os meus alunos, eu falo assim, não adianta nada você fazer uma postura e ficar olhando para o outro, se o outro está fazendo igual, está fazendo errado, tá fazendo melhor, você tá, aí você não está fazendo yoga. Quando você está fazendo uma postura, você vai olhar para dentro de você vai perceber onde está tá puxando, onde está tenso, onde não está, o que você consegue respirar, o que você consegue relaxar, e aí você fica lá para dentro em contato com você mesmo. Tai Chi Chuan, Chi Kung, né? essas práticas que, que eu chamo de dogmas de fé, que são aquele momento em que você encontra com, com você mesmo e com algo que você considera sagrado. né? Eu vou pedir a permissão, vou ser um pouco ousado, mas é que assim, né, na, na minha forma de, de, de compreender, de pensar, né, é, a minha criação, ela foi uma criação católica, então eu ia muito à missa, né, à igreja, e algumas coisas me chamavam atenção, porque tava estava lá sentado com os amigos lá assistindo à missa, o padre fazia aquela homilia bonita, falando as coisas todas, Acabava a missa saía os caras saíam chutando o cachorro batendo em gato xingando o outro né e eu eu sentia que tinham ido lá apenas por uma questão de desencargo de consciência né e não porque realmente sentiam ali uma uma conexão uma força algo que fizesse refletir né? como eu brinco também eu vejo muitas pessoas passando a venda da vezes o que é isso? Cara? Tem mosca? Tem aí barulho de mosca. Não tem aquela introspecção de realmente estar tá sentindo vir algo automático e não realmente algo vivenciado no coração, né? E eu falei que eu ia pedir permissão porque, assim, no meu modo de entender como eu trabalho atualmente, é, um dos símbolos mais fortes do cristianismo de forma geral é o símbolo da cruz, né? E o símbolo da cruz é um símbolo de quatro pontas. E lá na, na, na, na, na, na, na missa, ou, ou de hábitos, né, nós fazemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e trabalhamos com a Santíssima Trindade num símbolo de quatro pontas. Eu sempre achei que ficava alguma coisa estranha, tanto que eu brinco, se eu falo em nome do pai, do filho e do espírito santo, o espírito está do lado, o santo está do outro, eu posso ser espírito de porco porque o santo está lá do outro lado, né? E aí eu brinco com os meus amigos que faziam isso, falam que era assim o sentido que eles davam então para mim o que acontece é assim a Santíssima Trindade tem a sua força e não posso não tem como não dizer Pai Filho Espírito Santo é algo de muita força de muita potência representa a sua presença eu sou a sua conexão né com o Alto é, agora no símbolo da cruz eu gosto de resgatar algo que foi um pouco perdido, mas graças a Deus já está mudando, isso também já está sendo valorizado, que é a força do feminino, a força da mulher, né? a importância do feminino, a importância da mulher. Então, para mim, quando eu estou trabalhando com o sinal da cruz, para mim ela funciona assim, em nome do pai, que é a consciência, da mãe, que é a base, o coração, do filho que está à esquerda, que é por onde se chega ao Pai, e do Espírito Santo que está à direita, que é por onde Deus obra. Então, o Padre está falando Pai, Filho, Espírito Santo, e eu, na minha mente, estou Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. Aí você sente a força do sinal da cruz sendo restabelecido, com toda a sua propriedade, com as quatro contas, integrando a consciência Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, trabalhando de forma intensa. Então. Se você tem esse hábito de trabalhar com o sinal da cruz, só experimente fazer isso. Pai, mãe, filho e Espírito Santo. Né? Então, para mim, são coisas de vivenciar e não apenas ficar no intelecto, de ir mais profundo. E quando você está numa religião que você pratica realmente de coração, a primeira coisa que acontece é que você não acha que a sua é a única verdade. Você reconhece a verdade em cada uma das outras. Que todas elas têm Deus lá. Todas elas têm a sua força lá. Os homens é que fazem as religiões, então os dogmas podem ser às vezes com, é, contraditórios, né? podem chocar em um, um ponto ou outro, mas quando é praticado de coração, há o respeito ao próximo, há a consciência amorosa de compaixão, né? de misericórdia, enfim. É, e as outras práticas, como eu falei, meditação, yoga, são coisas que trazem você lá para dentro em conexão com a sua essência, com o seu sagrado. Então, para mim, isso são momentos que nutrem muito, alimentam muito. Você sai de uma missa quando você realmente vivencia aquilo que você comungou ali, aquilo tem uma força, né? Quando você sai de uma prática, que você realmente fez a prática totalmente inteira, a hora que você sai, você está renovado, são momentos de ganho de energia muito grande. E uma quinta fonte né, de grande, grande, grande troca e grande ganho de energia também somos nós mesmos. Nós nos alimentamos uns dos outros. Quando nós nos aproximamos de outras pessoas, nossos campos áuricos estão ali se encontrando, nossos chakras estão se comunicando, né? a gente está ali próximo das pessoas, e existe toda uma troca de energia entre nós. Né? Então, tanto que é comum, às vezes uma pessoa está mais para baixo, mais depressiva, você fica perto dela, você sai ali também um pouco assim, você pele um pouco da sua... Toda, né? Às vezes você tá encontra uma pessoa e dá aquele abraço gostoso que você sai super energizado de um abraço, de um olhar, né? então essa troca entre as pessoas é constante, é o tempo todo. Existe essa troca de energia entre as pessoas. Né? É... Então assim é <risos> me permita brincar devagar mais um pouquinho, né? Quando eu olho para grande parte das pessoas, né, eu vejo que elas não têm ali um, uma consciência respiratória muito aprofundada. Então, às vezes, a respiração é mais superficial, ela é mais aqui em cima apenas. Não tem uma respiração completa de usar abdômen, usar outras partes do tronco, né, usar toda a capacidade torácica. Fica uma respiração curta as pessoas, mesmo aquelas que têm, às vezes, uma respiração um pouco mais profunda, mais longa, não têm o hábito de parar para prestar atenção e realmente expandir, trazer bastante ar, soltar todo ele, realizar um exercício respiratório que traz centramento, que traz equilíbrio né? e que, principalmente, nos alimenta demais. A hora que você sai de uma prática ali, de 5, 10 minutos de respiração, você está né energizado eu falo que eu dou aula de yoga e, e eu vejo isso acontecer né com os meus alunos nessa né, energia que a respiração traz só que as pessoas não têm muito esse hábito então parece que não consegue aproveitar todos os benefícios que essa consciência da energia vital adquirida pelo ar pode trazer aí eu vou para o plano da alimentação uh, muitas pessoas ainda continuam num padrão alimentar de, de coisa mais rápida, um fast food, né, ou alguma comida mais monocromática, né, fica toda mais ou menos na mesma cor, não tem muita variação, né, é... as pessoas não param para realmente na hora de se alimentar, tá ali vendo, escolhendo um alimento, é... para mim não me importa e não é agora é o tema. Se quiser, depois outro dia a gente pode conversar a respeito, mas não importa se você é carnívoro, se é vegetariano, se é vegano ou se você vive de luz. É, Para mim o que importa é que você tenha calma, tranquilidade consciência das suas escolhas alimentares e que principalmente busque um prato mais colorido. Porque cores diferentes significam vibrações diferentes, frequências diferentes, nutrientes diferentes. Quando você come uma comida mais colorida, seu corpo se alimenta de várias frequências vibracionais. Né? Lembra que, os... que né? os alimentos vão se decompondo. E eles têm cada um a sua frequência a sua vitamina, a sua propriedade de nutrição. Então, procure uma alimentação que você saiba que tem um balanceamento ali, que seja colorida, coma com tranquilidade, né? Se você faz isso, você não come em excesso, você consegue organizar, né? E isso faz com que você possa se nutrir melhor, estar melhor alimentado. Agora, se a alimentação é sempre correndo, sempre rápida, sempre fast food, sempre monocromática, você também acaba tendo mais um ponto de perda ali, de... Na realidade, não de perda, mas de pouco ganho de vitalidade, de energia, para poder manter seu corpo lá no alto, vibrando né? no alto. Uh, o contato com a natureza. É, eu vejo, então, por exemplo, né, às vezes você vê as pessoas vão lá, compram uma casa na praia, a primeira coisa que elas fazem, elas derrubam todas as árvores, ladrilham tudo para poder não ter sujeira Ah... Né? Uh, as pessoas saem e não conseguem, muitas vezes, parar para apreciar uma árvore que está nascendo, o um céu azul, o um sol. É, quando está sol, as pessoas saem. Ai, putz, que calor, caramba! Está um sol para cada um hoje, hein? Aí sai o sol, entra a chuva. Pô, cara, está chovendo, não para de chover. Como é que eu vou voltar para casa com essa chuva aqui? Estão tá... sempre no contra, reclamando, ao invés de está ali sentindo um pouquinho daquele sol no corpo, nutrindo, trazendo energia para gente, ao invés de aprender a respirar na chuva, que é uma delícia respirar na chuva, os pulmões que trabalham com umidade agradecem muito respirar na chuva. É uma curiosidade, né? Então, para vocês verem, é nós dizemos assim, que quando uma planta florir, né? ela está ali revelando a o seu âmago ali, a sua força, toda a sua energia, e esse momento da flor é o momento em que a vibração da planta mais se aproxima da vibração do ser humano. Por isso, assim, quando nós estamos num campo que está todo verde, se tem uma flor, geralmente nossos olhos captam, detectam ali a flor, porque a vibração é mais similar, né? Isso são é um conhecimento de floral, de fito, tá? É... Então... A, a, a planta tem aquela força, aquela vibração, e às vezes a gente está ali e está arrancando a folha, né, a flor sem nada, está brincando de bater, animais domésticos, tadinho, muitas vezes você chega em casa tenso, cara você desconta tudo no seu cachorro, porque ele fez xixi no lugar errado, desconta no gato porque te deu uma assustada, você sai descontando em tudo, então parece que as pessoas não conseguem é, um se alimentar, né, ou estabelecer esse, essa conexão com a natureza dessa forma mais amorosa. né? É, eu, por exemplo, aqui, né, a região que eu moro aqui em São Paulo é uma região que tem muita subida e descida né, o tempo todo. E a hora que eu saio para andar por aqui, o que eu estou vendo é que eu estou numa região montanhosa. Eu estou subindo e descendo montanha elas estão disfarçadas pelo asfalto, pelas casas, pelos prédios, mas aquilo ali é uma montanha, cara, olha, ela tá subindo lá no alto. E tem, às vezes, uma árvorezinha aqui e outra ali, que mostra que a vida tá firme e forte ali. Então eu vou andando pela cidade, eu vou procurando me conectar com a força da natureza que tá ali oculta, que está escondida na cidade, eu vou me alimentando, vou apreciando o céu, vou apreciando a beleza das árvores, Conectando com a natureza para cada vez ir alimentando mais, né? É, esses animais de casa, então, nem se fala, né? Ficar ali um agrado, um carinho, uma brincadeira com eles, né? Tira toda a nossa né, atenção e nos traz uma sensação de, de energia, de amorosidade enorme. Né? É, então, muitas vezes as pessoas também não conseguem se alimentar totalmente com mais essa fonte, né? Perdem essa oportunidade. Aí, dogmas de fé. É, graças a Deus, está havendo um movimento, muitas pessoas buscando, procurando, mas ainda tem muitas pessoas que procuram mais por ego do que por essência. Isso é normal, acontece em tudo quanto é lugar. É, e muitas pessoas fazem as coisas apenas por um desencargo de consciência, sem realmente uma vivência mais profunda, de realmente uma conexão com o sagrado, uma consciência dessa energização, então, fazem as práticas e não, não absorvem tudo o que podia fazer. Então, se eu não consigo me alimentar direito com a respiração, porque eu não respiro direito, se eu não consigo me alimentar direito com as comidas, com os alimentos, se eu não consigo me alimentar direito com o contato com a natureza, se eu não consigo me alimentar direito com um dogma de fé, aonde eu vou conseguir toda essa energia? No contato um com o outro. Aí começam todos esses jogos emocionais que as pessoas fazem um com os outros. Quando critica, né? E a pessoa se abala, a outra vai lá e ganha energia. Né? Quando você tá ali... num contato, numa relação ali que você fica apontando as coisas ruins, as pessoas abaixam a energia. Né? Existem uma série de, de formas, né? de jogos de energia entre as pessoas, né, que geram, ao invés de uma energia de amorosidade pura, de amor inconsciente, de troca pura, gera uma série de relações que são dependências, que são, é, a gente fala, é, alimentação dos de, de, de seus próprios vícios emocionais, né, e existem até casos extremos que nós chamamos, por exemplo, de vampiros energéticos, eu não sei se vocês já leram um livro chamado Profecias Celestinas, né? É um livro que fala um pouco sobre alguns casos de vampirismo energético. Então, ó, esses casos aí são inconscientes ou subconscientes, tá? As pessoas não têm consciência disso, não, elas não percebem. Por exemplo, um, um caso de vampiro energético as pessoas chamam de o coitadinho de mim não sei se vocês conhecem, alguém que tá sempre chega perto de você, ah, é porque eu tô isso, é porque eu tô sentindo aquilo, é porque eu tô assim, é porque eu tô assado, sempre naquele papel de vítima, de coitadinho, né, e aí você fica com dó, com pena, que são energias que não são boas, emoções que não são boas, mas a hora que você fica com dó e com pena, a pessoa suga a sua energia, muitas vezes você sai do contato com uma pessoa dessa assim, nossa, ela tava mal mesmo, cara, até eu tô assim sem energia, porque ela sugou sua energia, né, uhum pessoas que falam, falam, falam, falam, falam, falam, falam, falam, falam, falam, falam, não para de falar o tempo todo. Quando você quer falar alguma coisa, ela para, ela escuta uma frase e olha e lá ela já começa a falar de novo, falar e falar e falar e falar. Essas pessoas também são vampiras energéticas, vão atordoando. Você sai de uma conversa dessa até atordoado, cara. Você sai sem força. A pessoa vai distraindo o seu mental ali com aquele excesso de coisas e vai ganhando energia, pegando. Isso tem vários casos então. A, a minha proposta, né, é, é que assim é trazer isso à consciência para que justamente você procure cuidar da sua respiração, né, para um pouquinho às vezes faz uma respiração mais profunda, mais completa, mais tranquila, né, inspira, solta todo o ar, faça isso umas 10 vezes com tranquilidade, sem ter que sair para nada né? Depois, procure uma alimentação mais equilibrada para você ajustar, organizar a sua alimentação de acordo com a sua história pessoal de novo, tá? É, organize ela, deixe uma alimentação colorida, arrume tempo para se alimentar com tranquilidade, para fazer as coisas. Procure observar essa história do seu contato com a natureza, tá? Então, cultivar uma plantinha, quando olhar para o céu e para o sol, agradecer e não ficar praguejando contra, praguejando contra a chuva, praguejando contra o frio. Agradecer essas nuances, mudanças, parar para apreciar uma árvore, uma planta, né? uma pedra, né? parar para apreciar, para trocar com o seu animalzinho ali, a energia, você vai sentir que isso vai também te alimentar demais. Né? É... Procure um dogma de fé para você. Se é uma religião que você já pratica, como tem muitos que eu conheço que já praticam isso de coração, nossa, que lindo, cara. Lindo, perfeito, né? É, se não é muito a sua praia, procure uma prática. Tá? Vai experimentar um yoga, um tai chi, uma meditação, um, qigong, um... Até mesmo uma arte marcial muitas vezes ajuda um pouco nesse processo de uma organização interna e de ganhar energia através de exercícios para fortalecer o seu ki, né? Sua energia vital. Então, busque alguma coisa para você estar muito bem alimentado. Para quando você estiver ali com outras pessoas, né? é, você poder dar um pouco, ceder um pouco da energia. Então, por exemplo, o coitadinho de mim chega ali para você, ai, que dor, é que eu tô com isso, que eu tô com aquilo, que eu tô com aquilo outro. Você escuta um pouquinho, aí depois você fala, olha, você já buscou um médico, ou você já procurou um auxílio, ou você já tentou fazer isso, dá um conselho para a pessoa, e aí a pessoa, se ela continuar ali, ai, mas ai, mas ai, você fala, ó, já te dei o um conselho agora você me dá licença eu preciso fazer uma outra coisa rapidinho depois a gente conversa de novo se cuidem você precisa se cuidar para poder melhorar e manda a pessoa embora não deixa ela ficar te sugando é... só que assim né se prepare porque faz parte das dinâmicas né, de trocas e tudo mais. Algumas pessoas olharem para você e falaram: nossa, mas que sem educação, você cortou ela, falou alguma coisa e mandou ela embora. Né? Que coisa feia. <risos> né? é... Então, na realidade, você não foi sem educação. Você escutou, deu atenção, deu energia. Mas chegou um determinado momento em que você ensinou dizendo que ó, sugar até me tirar toda a minha força, não. Já te já, já te dei, digamos um conselho, já te ajudei, já dei um pouco de energia para você, já te dei uma alternativa para você procurar, ganhar, né, de outra forma. Então, vai lá, segue seu caminho, né? Vai tranquilo e você fique tranquilo que você não fez nada demais. Né? Você é uma pessoa consciente uma pessoa que sabe da sua energia, sabe observar né, e ver quando está havendo uma sugação ou não. Né? É, na hora que você está consciente disso, você consegue organizar melhor as suas escolhas de ação, suas atitudes, para você poder se manter mais firme. Né? Eu passei por uma experiência recentemente, amigos, lá com alguém, começava a conversar com a pessoa, e a pessoa começava a falar um monte de reclamações, ah, que você viu o Brasil, ah, que você viu o futebol, ah, que você viu não sei o quê, e eu escutando, ah, é, ah, uhum, é, quando a pessoa falava uma coisa legal dela, uma coisa boa dela, aí eu alimentava aqui, pô, que legal isso que você falou, nossa, me fala mais, quero saber, sério, você tá fazendo isso, poxa, que legal isso que você tá fazendo... Aí eu entrava no diálogo, na conversa, mas falando sobre a coisa boa que ela trouxe. E tudo aquilo que ela tava falando, que não era um assunto, que eram assuntos mais densos, mais pesados, eu só fui deixando ir embora. E eu comecei a fazer isso com todos ali, né, que eu conversava, ficava escutando as pessoas, elas falando o que elas precisam falar. Quando falava uma coisa boa ali, eu encontrava um gancho e alimentava. Chegou no final da, da, da festa, lá todo mundo indo embora. Aí, uma conhecida minha é, veio me dar um abraço, né? Fazia tempo que a gente não sabia, veio me dar um abraço de despedida. Aí, quando acabou o abraço, ela saiu assim, ela, nossa, parece até que eu recebi um passe agora. Que delícia, que energia boa. E no final da festa, ainda a pessoa sentiu uma energia tão boa assim saindo, né? E melhor ainda, no dia seguinte eu não estava acabado, eu não estava exausto, né? Aí eu comecei a perceber essa. Essa importância de você estar nutrido, de você estar alimentado, de você estar consciente disso, né? E de você aprender a distinguir que as pessoas têm o jeito delas, a forma delas, né? E, e que muitas vezes a verdade delas pode não ser a minha, mas que eu não preciso ficar brigando por causa disso, que eu posso interlocutar, interagir ali. Né? Lembra? Quem viu minhas outras lives, né? Isso é trabalhar com compaixão, com misericórdia, né? Aquela coitadinha de mim chega, eu dou atenção, eu dou um conselho e aí chega um ponto que eu falo, ó, agora vai para outra, né? De mim eu não quero que sugue nada, eu quero me manter com energia para poder ajudar outras pessoas, né? E isso é compaixão, isso é misericórdia. Aquela pessoa é miserável, ela não sabe disso, mas eu vou ser cordial com ela, eu não vou maltratá-la por causa disso. Então, a partir do momento em que você começa a cuidar desses, dessas questões na sua vida, da sua respiração, da sua alimentação, do seu contato com a natureza, dos seus dogmas de fé, isso daqui fica melhor equilibrado. Essa troca com as outras pessoas, essa consciência, essa percepção, essa não deixar a pessoa tirar você da sua paz, ou quando tirar perceber por que aquilo tirou, lembra a habilidade de responder a, que nós falamos na, na live passada, aliás, se você não viu, a live está no nosso canal, arroba animamundi no YouTube, tá? Se você ainda não faz parte dele lá, se associa, acesse lá, lá. Então, ative o sininho, né, o pessoal fala, para receber as informações, né, e dá um like para a gente, se estiver gostando aí do que eu estou falando, que isso vai ajudando cada vez mais a nossa parte aqui. Então, assim, é muito importante observarmos as fontes que nós temos para estarmos sempre nutridos, trabalhar sempre um pouquinho de cada uma delas, mas é muito importante nós percebermos quais são as questões que nos tiram demais, tá? para nós podermos olhar para elas, ver o que nós precisamos mudar dentro de nós, né? E, principalmente, termos essa consciência que essas relações humanas, e isso nós precisamos disso, é uma grande fonte de troca, tá? É, e pode ser uma grande fonte de perda. Se você perceber que você está entrando em bate-boca, em discussão, saiba que isso é disputa energética, tá? É... Não que você não tenha que é, dar a sua opinião, não é essa a questão. Mas é não perder muito tempo em ficar querendo que o outro veja a verdade que você vê. Né? Você coloca-se, se coloca, se mostra a sua verdade, né? e vai ali tentando observar para não deixar com que o outro queira também é, tirar você da, do seu equilíbrio, tá? através de jogos, ali, de disputas emocionais. A partir do momento que você começa a conseguir isso, a gente começa a estabelecer essas relações mais equilibradas um pouco. A gente começa a aprender a dizer os nãos quando são necessários. Né? É, a colocar os limites quando são necessários. E fazê-lo isso de uma forma amorosa. Né, com misericórdia, com compaixão né? Não de uma forma com muita raiva tá? Bom, é, o que eu queria repartir com vocês Hoje era essa, esse tipo de entendimento Do que é essa energia vital Dessas fontes que nós temos Que são naturais Que nós podemos estar utilizando o tempo todo tá? E desses cuidados né, Para estarmos mais protegidos né, na hora de, dessa, dessas trocas entre as pessoas Para a gente não deixar ninguém sugar a gente né, Para podermos ceder um pouco de energia Mas não nos permitirmos né, sermos vampirizados né, E trazer ensinamento para as pessoas tá? Então agora vou propor aí uma praticazinha para a gente né, Para finalizarmos Oh, óbvio que nós vamos trabalhar com essa fonte tão grande que é a respiração, tá? que é o ar. Nós vamos estar tá trabalhando com ela um pouquinho para poder fazer esse trabalho de nutrir um pouco mais o nosso corpo, a nossa essência. Lembrando que vitalidade não significa apenas saúde física, significa saúde emocional, saúde mental, saúde energética, tá? Trazer o um centramento, e um equilíbrio para você poder ter essas percepções, né? Se você não tem esse equilíbrio, né? fica difícil, né? Então, se observe a hora que você acorda de manhã, às vezes a gente acorda mais alegre, às vezes a gente acorda mais para baixo, às vezes a gente acorda um pouco mais irritado. Respeite isso, se reorganize, não transfira isso para outras pessoas, né? E vai ali se percebendo, se cuidando no dia a dia para você perceber quais são as dinâmicas que fazem parte da sua história pessoal, que te tiram, te drenam muita energia. Né? E aí, se precisar de alguma coisa, me dá uma louca, <risos> tá bom? Então, busca uma posição confortável aí para você, deixe sua coluna mais reta um pouco, Relaxa os braços. Ah, vamos então fazer o seguinte, vamos usar o seguinte mudrar hoje, ó, une a ponta de todos os dedos, tá? Une ali, indicador, médio, anelar, mínimo, junto todos eles com o polegar. Coloca o polegar junto com todos eles e repousa no seu colo as mãos assim, tá bom? Então, vai deixando a sua respiração profunda. tranquilizando ela. Observando o ar que entra. Procure soltar todo o ar, não deixar nenhuma gota de ar dentro de você para poder inspirar novamente. Observando a sua, a sua respiração. Vai sentindo o ar que entra e que vai lá para dentro dos seus pulmões. E de dentro dos seus pulmões, a sua corrente sanguínea leva esse ar para todas as células do seu corpo. Cada uma das células do seu corpo recebe o ar que vem para dentro dos seus pulmões, com oxigênio, com prana. Então, observe um pouco, sinta esse ar que entra e que de dentro de você se espalha. Agora, você vai imaginar que esse ar que está entrando, ele está entrando repleto de cores, como se fossem micro bolinhas, todas coloridas, de várias cores. E esse ar multicolorido entra a cada inspiração, com todas as frequências, todas as vibrações, todas as partículas de energia e o seu pulmão. Vai recebendo esse ar e vai ficando multicolorido. E seu sangue vai transportando essas cores para todo o seu corpo. A cada inspiração, mais energia multicolorida entra. A cada inspiração, seu corpo todo vai recebendo toda essa energia, toda essa força. Mantendo essa consciência dessa respiração colorida e seu corpo cada vez mais preenchido por todas essas cores. Vamos mudar o mudrá, tá? solta os dedos das mãos, encontra o dorso das mãos e coloca o dorso da mão um de encontro com o outro, com as palmas viradas para fora e coloca o dedo mínimo encostado no seu coração. O dedo mindinho mínimo encosta no coração, com os dorsos das mãos unidas, as palmas para fora. Este é um mudrá de evocação de energia, faz com que a energia suba. E nutra, alimente o seu coração, alimente a sua mente, sua cabeça. Sinta como se você criasse um fluxo de energia colorida que sobe pelos dedos, sai pelo topo da cabeça, desce pela frente, por trás, pelos lados e sobe pelos seus pés, pernas, chakra básico. E você cria como se fosse esse tóris de energia à sua volta. Essa energia multicolorida que vibra o tempo todo por dentro e por fora de você. mantém um pouco mais dessa respiração profunda, multicolorida, imaginando todo esse fluxo da energia que sai pelo topo da cabeça, sobe, desce envolvendo você inteiro, penetra pelos pés, pelo chakra básico. Faça mais uma respiração profunda com essa imagem. E aí, vire as mãos, encontrando as palmas, deixando os polegares no coração, que é um gesto dinâmico, o gesto de Nana Mudra, o gesto do Amém, da oração. Mantenha a sua respiração profunda e observe o ar entrando nos seus pulmões. Para todo o corpo, você está totalmente revitalizado com energia para poder mudar a sua realidade. Observando a sua respiração, vai deixando-a mais profunda, venha trazendo mais ar para dentro de você, soltando todo ele. Faça três respirações bem profundas. Ao terminar essas três respirações profundas, vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vai mexendo o pescoço, cabeça, ombros, pernas. Se espreguiça aí um pouquinho. Dá uma boa espreguiçada no corpo. Deixando a respiração, voltando bem com tranquilidade, sem pressa. Se vocês me permitem uma última brincadeira, tem um provérbio que eu também uso com os meus aluninhos né, de yoga para crianças, que eles adoram, né? <risos> que eu falo para eles, assim, é um provérbio oriental, que fala assim, devagar, devagar porque eu tenho pressa. Né? <risos> a princípio eles ficam loucos E aí a gente vai brincando, explicando Quando a gente faz as coisas devagar A gente presta atenção e a gente não erra Quando a gente faz as coisas com pressa A tendência de você esquecer, alguma coisa E ter que refazer é grande Então devagar Devagar porque eu tenho pressa <risos> Bom, agradeço por hoje Espero que tenha sido de bom proveito aí o que eu trouxe a forma, minha forma de entender, de pensar, né? Se cuidem, mantenham sua energia lá em cima, né? para poder estar tá trabalhando então com uma misericórdia, uma com compaixão, e poder estar tá reorganizando as nossas relações todas dentro de um patamar de uma consciência de maior paz interna, equilíbrio interno, né? sabendo que existem essas diferenças e que elas são naturais, a gente não precisa brigar e nem ficar perdendo energia por isso, tá bom? Se gostou, dá um like, deixe seus comentários aí depois para mim, sobre o vídeo, se tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma sugestão, tá bom? Estamos abertos, gratidão, um beijo no coração, que fiquem bem.